muitos anos a gente forma essa, essa parceria e essa equipe multidisciplinar. Enfim, estamos aqui com a Ana Lúcia Cozonara, fono, diretora da Ala Cozonara, como é que chama a sua equipe? Ana Lúcia, Ana Lúcia Cozonara, equipe, time altamente capacitado de fonos. Lidiane Ferreira e Renata Diodato, junto com a Nath Vaz que está em Lodmel, justamente, descansando, muito de merecidamente, de coração para a Nath. Está <risos> aqui com a gente o tempo todo, que são diretoras sócias do Instituto Singular. Juliana Certain Dreyfus, que é neuropsicóloga e também há muitos anos, a gente se conheceu numa pós de reabilitação neuropsicológica. Então assim, a gente, uma avaliação neuropsicológica, o que que faz uma avaliação? Ela mede as áreas cognitivas, mede como é que está a área de atenção, como é que está a, a área de uh, funções executivas, como é que está a área de uh, cálculo, de raciocínio lógico, de um monte de coisas, né, do cérebro de uma criança. Eu até tenho muita coisa para te perguntar sobre avaliação. E uh, depois, o que, que você faz com aquele resultado? Você precisa de uma equipe para resolver aquilo que está abaixo da média, abaixo do esperado e uh, pensar em estratégias, jogos e atividades para estimular então o que precisa ser estimulado. E a Ju e eu fizemos há, sei lá, uns 15 anos atrás essa pós lá na USP, né? E nos conhecemos lá, rapidamente a gente se identificou, as duas super TDAHs lá, que um claro, bote de PowerPoint, a gente rapidinho, já as duas agitadas, já se reconheceram e ficamos super amigas e parceiras desde então, e trabalha junto, a gente trabalha juntas desde então. Então ela está aqui, que também... Cada vez mais faz aí a, as avaliações e parcerias com o nosso time, tem um curso de atenção na nossa plataforma. na Lúcia tem um curso exclusivo para fonos na nossa plataforma e os outros cursos com a participação especial, de Renata, Lid e Marcela Rossi, que está no curso de Neurociências, no curso de Abas, Meninas Estão. E no curso de Modelo Denver, de Intervenção Sim. Precoce, de Capacitação. Marcela Rossi, que é fisioterapeuta, manja muito de sensório e motor, muito, muito, muito. Eu fa br falei brincando, mas é verdade, se juntar o okay aí dessa galera dá mais de mil pontos. Rodrigo, psiquiatra que tá por aí, e eu, que tô aqui para enfim, a gente tá aqui... Trabalhamos o dia todo e agora chegaram, as meninas chegaram no estúdio e a gente está aqui para gravar uma série de vídeos. Vamos passar o sábado e domingo inteiro gravando para uh, vocês, o que vocês precisarem de ajuda. Estamos aqui para ajudar. O que, que a gente pode fazer? O que que a gente, quem, quem que está precisando de ajuda? Quem está que com dúvidas? Quem está que precisando de um suporte dessas áreas? Este é o momento. Então, estamos falando um pouco aqui do modelo Denver de intervenção precoce, que foi uma descoberta, assim, a gente já tinha feito vários cursos, né, juntas, e, enfim, mas quando a gente foi para fora fazer esse curso de Denver, um portal, assim, uma rolou uma mudança muito brusca na nossa vida, porque a gente falou, não é possível que esse tal modelo Denver faça tanta coisa, não é possível que tenha tão, tanto resultado, não é possível que seja tão bom. E a gente foi muito resistente e voltou, assim, putz, para tudo começa do zero, que aquele condicionamentão, assim, não, não rola mais, que a Ju sempre foi super contra, sempre a gente teve... Umas discussões sobre, não, não pode ser feito dessa forma assim. E quando foi o naturalista, você... Não, total. E é, é isso que eu tava Fez sentido, Fez né? super sentido. A hora que você começou a falar, falei, agora faz sentido. Agora eu concordo, agora eu vou fazer o que você tá me mandando. É. Eu era meio desobediente. É, Porque isso não fazia sentido para mim, assim, é. É, eu ficava muito incomodada. Eu ficava muito incomodada. E, e porque eu, eu via que... Um, com o aba clássico, com é... o aba tradicional, com o aba <risos> Não era natural, não é, é, é assim... Não era feliz, não é era uma isso. sessão feliz, entendeu? Eu acho que assim, hoje é em isso. dia, quando a gente faz a sessão, hoje dia, do jeito que é feito, né? Prestando atenção na criança, vendo realmente o que ela precisa, e, e cada sessão, então, aquilo vai ser um reforçador diferente, porque eu tô prestando atenção nela aí, então, né? E às vezes o reforçador, você eu, na maioria das vezes, o que eles querem é a minha reação, né, o como eu vou reagir diante de uma ação dele, é. então é, é, é uma troca muito grande, então a sessão é uma sessão feliz, é uma sessão leve, é... É uma sessão que a gente também sai bem. Por isso, isso eu que eu falo falar. da transferência e contra-transferência. Para pra, pra pensar como pares. é que você tá saindo é. da sessão. É. Se você só tá saindo da sessão mal, se você tá saindo da sessão pesada, é. você pode ter certeza que ali também dá, entendeu? Também é. foi difícil é. pro seu paciente. Sim, sim. É. Então, é, como é que você transforma essa sessão pra vocês dois saírem felizes e bem, né? É. E é isso, é, é, é essa flexibilidade. Eu não quero Exatamente. treinar a flexibilidade Exatamente. deles, então eu tenho que ser flexível. Não quero treinar que os. Sou... Treinar, né? Não quero uh, passar, a ensinar que o social é bom, é reforçador. Então, precisa ser legal. Precisa ser legal, exato, é. exato. Então, eu, ele eu vai tenho querer ensinar, ensinar como é que é a habilidade social dele, eu quero que ele se relacione. Bom, eu tenho que ser muito legal pra ele, né? Sim. Começa ali Senão, ele vai até aprender a falar, a fazer Sim. coisas, mas ele vai se trancar no quarto e ficar no computador porque é tão tão insuportável se... Uh, comunicar socialmente, que ele, pelo amor de Deus, me deixa em paz aqui no meu canto. Nós somos a, a, a, a primeira porta, né a porta que se abre, né além da do núcleo familiar. né Nós somos, como terapeutas, a gente quer, acho que é uma grande amostra para eles de como pode ser bom interagir, como o outro pode ser bom, como o outro pode ser reforçador. né é. Eu acho isso muito importante. E quando a gente fala de Denver ainda, de novo, o Denver dá muita... É, tem um peso muito grande o treinamento dos pais, né? Então, é, Coach, um é, é então assim, é, os pais viram uma parte participativa muito importante do tratamento do próprio filho, né? Uhum, então, é uma coisa, é um tratamento focado na família também, uhum, né? Então, essa interação com, com o filho, né? O quanto isso cria laços diferentes, porque... No primeiro momento é difícil para os pais lidarem por uma, com uma criança que não quer muito contato, né? É. E quando eles começam, abre essa janela que você ensina para eles como encontrar esse contato e vai gerando essa relação e tudo é. mais. E é. Que é, um, é uma abordagem que se faz o dia todo, né, Maíra? Isso que eu achava, acho muito bacana, porque você, Denver não, não é engessado, você não vai aplicar Denver só numa salinha. Denver é o dia todo, é quando você dá banho, quando você alimenta. É, quando você leva na escola quando, Denver é o tempo todo Isso aí. Né? então é uma estimulação massiva sim, sim. de qualidade ímpar para mim é, é. Assim, sem contar que o, que o treinamento dos pais ele, ele entra numa, numa, numa totalidade ali das horas né? a gente está falando que a criança Isso. vai ficar com o terapeuta uma, duas, vezes três horas e o restante uhum. dessas horas, né? E as outras 20, 21 horas. Então, né? e aí, né? olha o que ela tá falando, que aí vai contra um pouco as coisas que eu falava, que eu ficava, que eu, né, que eu não gostava. Eu falava pra Ma, má, má, e a Má falava assim, Ju, seu paciente tá fazendo um pouca estimulação. Uhum. E eu falava assim, mas eu não me conformo dessa criança, ter que ficar tudo isso que você tá me falando de horas dentro de um consultório com pessoa que não é nem da família dela e fica a tarde inteira ali. E eu falava pra ela assim... É, não pode mesmo eu diminuir um pouco a proposta para os pais de quantas horas aquela criança tem que fazer a estimulação e amar. Não, tem que teve ser. Teve até uma vez que a gente teve uma longa discussão do tipo: eu falei, Ju, você vai ser cobrada por isso judicialmente um dia. Você tem que ter no teu prontuário que você indicou o número de alguém isso, isso, já faz. Eu um e eu já. falo assim: mas, má, é muito angustiante. Isso, aquela criança que é A literatura <risos> comprova isso e você tem que fazer <risos> que, que tua paciente. Tá é. né? e, e aí, quando veio essa questão, né? Tipo, então os pais, né? É, vão ser parte dessa estimulação e, e, né, e as horas, o que a gente vai gabaritar eles o que eles vão entender e vão aprender e até porque a gente sabe que se eles aprenderem e fizerem 15, 20 minutos Sim. bem feito, tá valendo ali, não sei 6, 7 Sim. meses de tratamento é. lá na frente é. então eu falo assim Ufa, então agora sim eu aceito, porque quem vai estar tá fazendo são os pais, aquela criança está no ambiente dela, ela está em casa, ela está feliz, entendeu? É. E a entrada da estimulação é uma entrada através do amor, entendeu? Através ali da zona do prazer, é muito mais fácil até dessa criança mudar o que precisa mudar porque tá, quem tá fazendo isso são os pais né, é. então aí eu concordava eu falava assim, ah, agora sim né, eu concordo as mil horas de estimulação porque é, é uma pessoa que faz sentido para aquela criança, entendeu, é. botar ela para ficar, não sei quantas mil horas com mil profissionais que ela sabe, nem é, ela vai passar muito mais tempo ali do que em casa, aquilo me angustiava, né, e eu falava assim, não traz para mim então, que eu levo pra minha casa, mas é. o <risos> Isso. Pode falar, pode é, falar. envolver a família né, é mostrar também para essa criança o porquê que ela tá aprendendo aquilo. É. Né, para ela dar função, porque a gente sabe que é a repetição que vai fazer com que realmente Sim. ela aprenda, que ela guarde né? E a gente envolvendo a família, a família vai repetir, a família vai fazer. Vai dar sentido. Né? Vai dar sentido né? na vida real. Exatamente. Né? Exatamente. Não é que essa criança não, não vai ter né, vai, essa é. quantidade de ouro né, profissionais, ela, ela vai ter isso só que a continuidade o complemento, o complemento vai ser para a família, né? a repetição, é. né? isso, é. isso se torna aí o grande diferencial, né? Por isso, por isso, que quando nós falamos de um tratamento bem apoiado, né? bem, bem, bem centrado, nós estamos falando aí de uma junção, né? É, é, da rede de uma cumplicidade é, né? é. ali da equipe terapêutica por inteira, da família, e da, da escola, escola né, que é o é um ambiente social. Então, são todos muito bem integrados né, ao tratamento. Então, por isso que você tem essa, essa, essa quantidade de horas mais... De, de, de, de uma maneira leve, sabe? Uma maneira leve. De uma maneira leve. É. é isso aí. Aí vai, vai fazer sentido é. mesmo. É. E você vê que um o reforçador é. vai ser um reforçador espontâneo, porque a relação é. da mãe com o filho, que é a coisa é. mais reforçadora do que o olhar é. da mãe para o um filho, é. que é a coisa é. mais reforçadora do que o toque de uma mãe naquela criança. É. Então, ela não precisa nem fazer muito esforço, não precisa nem gastar dinheiro comprando tantos chocolates. É. E, né, e pre... é, isso é o mais reforçador. O olhar é. de uma mãe, o toque é. de uma mãe. É, então, é um reforçador completamente espontâneo e, e, e fácil de ser fácil, feito. É. Eu acho que uma coisa que é, é importante lembrar, eu sou brinco, eu sou uma fono vintage, né? <risos> <risos> então eu já passei por várias modas de abordagem no decorrer do tempo e acho que naquele momento a gente pensou bom. É mais uma mais modinha. modinha que Ai, a gente que vai ter que é. estudar e colocar o nosso contraponto, enfim. É, Pensando né? mesmo, mas vamos fez, ter que admitir. Fez diferença, mas eu acho que em vários sentidos, de que. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que se fazia o ABA porque era o melhor que tinha Isso. naquele momento. Sim. E era respaldado com literatura é. e não era errado, enfim. Mas, eu acho que o que a Ju falou faz todo sentido que mesmo assim a gente via que as crianças não eram felizes. E eu acho que nesse sentido também a gente sempre teve uma abordagem diferenciada em relação à motivação, enfim, né? É, a gente nunca, nunca sentou fez, na mesinha. É, a gente nunca prendeu criança é. em mesinha. É. E aí, quando chegava uma criança e sentava na mesinha e esperava o estímulo, a gente ficava bem desesperada e com medo, né? É. Porque não é o, o normal. E quando a criança fazia... Só o que estava na mesinha e não fazia fora da mesinha, dava mais desespero ainda. É. Então, assim, a gente fazia respaldado, mas né, entendendo que aquilo não era tudo. É, essa abordagem, eu acho que abriu essa porta também para a gente entender que era possível fazer com diversão e que estava é. é. certo e que beleza, é. né, dava para fazer todo é. mundo feliz. Nunca esqueço do André, que era, é um paciente hoje comum, e, e a, mas, na época, ele era só meu, não era da equipe de psico. E, um dia, a mãe passou no consultório e escutou uma criança rindo atrás da porta. E ela disso. falou, é isso que eu quero para o meu filho. É isso. O que ah. o meu filho faz não está certo, é. é isso que eu quero. Ah. É. E ela veio né, para a nossa equipe integral é, justamente por isso. Porque eu acho que sempre foi uma angústia nossa... E, né, também da família, e incluir a família nesse... Mas com certeza era uma angústia, por isso vocês pegaram o avião e foram, por mais que vocês falassem <risos> é, é, é. por mais que vocês falassem, ah, é mais uma técnica, é modinha ah, vamos mas ver o que, que é, mas alguma frente, coisa fez vocês largarem aqui sim. Pagar, pegar o dinheirinho sim, sim, enfiar sim, sim, aquele é. avião e irem sim, é, sim com certeza, então, mas mais uma é. pós, mais e um... sem contar que eu acho que assim acho que é bem interessante que em até toda a literatura né do Denver, do, do do aba enfim do, do, do naturalista né se tem também né eu acho que pautando que é, é, uma, é uma forma, é um braço, mas que também o ponto central é a análise do comportamento. Sim, isso, é água, né? Não se seus disso. Produtos... Pega... Ah, o Denver, mas Denver, Denver é água, é água né? Continua com a mesma todo, consistência. É. Se você mas toda tem... a literatura, todos os artigos, tudo que né, se fala hum. ali sobre assim, o Denver, em todos vai falar que... É... É o um ABBA, você precisa saber né, da análise do comportamento, né? Só que nós temos estratégias é. diferenciadas que também, né? É. Que, que pode é. ser feita diferente. Tanto que uma avaliação neuropsicológica não é só testes. É. é. Os testes é só um instrumento da avaliação neuropsicológica. A gente pode pegar uma criança que tem o um diagnóstico de TDAH e ela não foi mal em nenhum teste de atenção. Pode. Em nenhum teste pode, de atenção. Pode, pode. Porque vários. Agora, pode, a avaliação pode. neuropsicológica, por isso que não pode ser só teste. Porque senão você levanta uma hipótese diagnóstica errada. A avaliação neuropsicológica Eu inclui, inclui a análise do comportamento. Eu estou é. analisando é. o tempo inteiro. Se vocês é. forem ver o meu papel... Eu, parece que eu tô psicografando <risos> ali porque é. eu tô o tempo inteiro prestando atenção como que aquela criança deu aquela resposta, como que ela tá sentada, que tipo de teste que fez ela levantar, que tipo de teste que fez ela gaguejar, que tipo de teste que faltou, deu ali, né, faltou, deu uma desfluência. É, então, assim, porque aquele teste é o que vai mostrar pra mim, então, ele pode até ter ido bem, mas o, a, o comportamento mudou. E aí, quando você vai fechar a avaliação neuropsicológica, por isso que eu brinco que aparece uma coisa, carta de tarô, porque aí você junta tudo, ah, sim, entendeu? Sim. Nem eu sabia o que eu ia encontrar, entendeu? na hora que eu sento ali, começo a analisar tudo que eu escrevi, eu os resultados do teste pontos. e eu junto tudo, para falo, nossa é isso é. que eu descobri desse é. paciente é. os é. pais que falam assim, me fala alguma coisa me dá um spoiler, eu falo, não posso dar spoiler porque nem eu sei o que eu vou encontrar é. <risos> é. eu sei te falar quantitativamente ali, se foi bem nesse teste, se não foi, agora se o que que isso vai é. me dar de resultado final, é. ainda não dá, porque é a junção e é Sim. muito importante é. mesmo, é. então o a de... avaliação neuropsicológica é muito é. importante Sim. essa junção da minha é. A análise do comportamento é. no, no Hoje, lado tem que depois estar. de 20 anos de, de chão de estrada aqui de cada uma de nós que já temos aí nessa nessas pesquisas nessa vida de, de estudos e de foco específico em, em autismo, todo mundo tem aqui pelo menos esse chão. Eu tenho certeza que um bom aplicador de denver, um bom aplicador de avaliação neuropsia é um cara que sabe muito de aba. É um cara que sabe muito demais. de análise do comportamento. Com porque o cara de Denver não tem como aplicar Denver sem saber aba. É é sim, sim, sem é saber isso. muito de aba. Então é um aba refinadíssimo. Com certeza. Né? Um aba certeza. muito mais é. avançado. Porque o basicão, você pega lá no Google, tem. O um basicão de aba como aplicar análise funcional do comportamento. O que aconteceu antes? O que, que, qual é o comportamento? Qual é a consequência? Sim. Faz uma análise. Isso em qualquer lugar tem. Você não precisa fazer uma capacitação para aprender, né? Então, é, é, um, é um refinamento que a gente ganha com a estrada e que a gente teve que pegar é. Não, e que suando, né? É, é o olhar que a gente ensina. Que tá na, na mão, eu, Quando eu vou Bastigar ensinar as meninas né? a fazerem a avaliação, eu falo, gente, os testes, tá bom, vai fazer um curso ali, vai fazer, aprende a aplicar os testes. Mas eu vou te ensinar... Lê o manual, a exato, entendeu? Então, aí que eu que acho que esses tá cursos que, que tá vocês dão, né? que a gente dá, é, é, é, é tentar ensinar um pouco qual é esse o nosso olhar. O que que a gente tá olhando? O que que é importante olhar é. e observar, Que né? ninguém Integrar. falou pra gente, isso que eu fico mais maluca. <risos> Cara, ninguém me falava o caminho das pedras, né? Alguém falou para vocês. É. É. Mas a gente teve que descobrir com muito, assim, muitos erros e é, acertos. É. Não dá mesmo, pra sujeito. gente sujeitar mais crianças a acertos e tentativas e erros. É. Né? É. a gente já é. sabe o que fazer ou você fazer um curso, que isso é o que eu mais fico o pé da vida, para não falar uma palavra feia <risos> é, você Meu, faz um curso, um curso que incrível. você fala assim ok, você é muito bom então o que, que eu faço agora? eu mando todos os meus pacientes pra você porque você sabe fazer e eu não sei é. porque eu terminei <risos> o seu curso <risos> sem entender como eu faço com as coisas ok, Sim. entendi na teoria mas na prática, o que, que eu vou fazer? Sim. Você é. mostrou para é. mim que você sabe, mas eu você é. põe. É. Então, eu não, eu não é. sei ou Então, fazer. que ver uma o fatia, ver é né? que é que um pedacinho é. do paciente é. e o resto. Mas é. é. fala, falo para o cliente, então tem que encaminhar é. o meu é. paciente, é. porque o, o cara, cara sabe o um vídeozinho de antes e depois, aí você fala, bom, beleza, e Sentei no chão, por onde eu começo, né? Ah, Quanto é, que eu já tentei é de fazer? Congresso. Dá muita angústia isso. Quanto que a gente não voltava de congresso cheia de brinquedo, todo empolgado, chegava, sentava no chão e falava, nossa, e aqueles é. resultados todos que eu vi no PowerPoint do cara? Não, mas eu quando fui fazer Como aquele faz? seu. So onde onde é, eu assim, é que eu em é São acho? Paulo? É desesperador, né? É. Você me convidou pra eu ir lá te assistir? Eu sei, tempo. eu lembro. Um dos cursos um dos, dos presenciais, presenciais uh -huh. que teve. Eu saí de lá, eu falei assim, por isso que eu sou amiga dela. <risos> eu falei, gente, o que ela fez, meu, tinham tinha milhões de pessoas ali assistindo. Ok, tem que, a pessoa tem que ter um pouco de repertório mesmo uhum. pra poder fazer o uso de tudo aquilo. Assim. Mas com certeza, a mesma pessoa que tinha zero de repertório, ela saiu de lá e ela conseguia fazer alguma coisa ou pelo filho dela ou pelo Sim. algum paciente. Eu, eu fiquei, juro, eu, eu saí de lá e falei pro meu marido, Limeu, ela é brilhante, entendeu? Porque assim, ela simplesmente passou mesmo, como que faz? Sabe como que eu faço assim? Eu, eu tenho TDAH, né? Todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém. Eu tenho o diagnóstico fechado, Quem me diagnosticou, foi o chefe do Hospital das Clínicas, do Ambulatório de TDAH e tal. Eu, é óbvio que eu tenho TDAH, né? Não, não é segredo pra ninguém, essa hiperatividade, esse hiperfoco no assunto. E como que eu estudo? Pra você ler um artigo científico, cara, é insuportável. O artigo científico é insuportável. Aí, pra aquilo ficar mais... Precisa ter um repertório. E pra aquilo ficar, assim, sub... minimamente... É. Digerível. Palatável. Digerível. Palatável. Eu vou criando historinhas legais na minha cabeça de cada frase que eu vou ler. Então, imagina um artigo em inglês com dados estatísticos assim, nossa <risos> daí eu pego uma frase, já não entendo nenhuma palavra, assim, tipo, sabe deixa eu tentar entender direito essa palavra daí eu, depois que eu termino a frase, eu entendi eu a frase. frase daí eu pego pra lembrar e pra entender, eu crio uma história legal daquilo na minha cabeça, e aí eu comecei a dar os cursos das histórias legais <risos> que eu crio na minha cabeça, entendeu? Então já eu entro chegar eu explico do jeito que eu entendo. É, então, é, qualquer um entende. Se é, é, não entender, entende. Mas os pacientes, eu, eu falo? Meus pacientes, eles me entendem porque eu tenho a linguagem deles. Exato, cara. entendeu? Exato. É, Como é difícil, é, parte técnica, é, a é. parte científica é muito difícil, Uma das chato. O que eu mais admiro em você é isso. É. Sabe? É você conseguir transformar isso numa coisa que legal. fácil todo mundo consegue ter acesso e que ajuda milhares de pessoas. Amém, que assim Sim. seja eu não sabia disso, assim, a gente, isso, a gente nunca tinha conversado. Não, não, ensaiou, não, não ensaiou, não ensaiou. Não ensaiou, não estava, não tudo aqui, tá, tá, tá, é tudo vivo. Aqui, não teve ensaios, a gente eu é bem, Não, não teve ensaios, agora não e tudo mais, deu tempo todo mundo deu tempo de beber um chazinho e... Mas é, porque se eu entendi cara, qualquer um vai entender isso daqui Vai ter que entender, porque não é possível, é muito chato. Gente, livro técnico, você passa da terceira página, você não aguenta mais. Aquilo é muito Mas chato. Eu sempre falo para os pais: eu falo assim: olha, ninguém é burro. Então, se você não tá entendendo, é porque não faz sentido nenhum que você está te falando. <risos> Começa por aí, entendeu? É porque o problema tá então, com o negócio, não é, com você. É, não né? tá com você. Ninguém é burro. Tá com o negócio. Então, assim, se você é. não tá entendendo, não faz sentido o que a pessoa tá falando. Entendeu? É, exatamente. <risos> exatamente. Você tem que entender. Então, o Você tem que entender. A dica é, sentido. pergunte tudo pro profissional que tá te atendendo, sim, sim. porque você é. tem que entender é. o que, que ele tá que fazendo entender, pro teu filho, você ele tem, que, tem que fazer, passar o conteúdo pra você de uma forma que você tem que entender, Exatamente. não existe você sair Se de você, você não entender, rua. o problema não está com você, não está com você. Tá... Porque as pessoas ficam quietas, falam assim, é... não vou falar nada, aí vou falar com o profissional, com o é. outro porque eu não entendi. Você é. pode então, explicar pro meu marido? Você, é, não, é, é e vai lá e fala. Você pode pere, pro é, meu marido aí, é, aí? Aquele aí, negócio né? lá? Gente, você do... tem que entender. Não, tem Calma que fala aquele entender. pedaço. Você não vai, vai aquele pegar. pedaço Você não vai pro é, meu marido. Você é, <risos> tem que entender. então é. a, Mas a obrigação é minha. Se sou eu que tô passando aquela informação, a obrigação é minha de passar de um jeito que ele tem que entender.